O Cidade está de volta e olha só, até sexta-feira, 12 agentes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, vão estar circulando para Uberlândia para verificar se há irregularidades em construções e tem um olhar especial para os bairros mais novos. O principal objetivo da Blitz é verificar a presença de profissionais habilitados e a anotação de responsabilidade técnica dos serviços de engenharia. Os alvos da blitz são construções nas regiões que estão em crescimento na cidade. Nós vamos né, nas áreas de expansão do município, né? As áreas que tem tem uma demanda maior. Por, por profissionais. Cerca de 600 obras devem ser fiscalizadas até a próxima sexta-feira em Uberlândia. E logo nos primeiros dias já foram encontradas diversas irregularidades nas construções. As mais comuns são a falta da placa, a ausência de engenheiro e também a falta de registro da empresa junto ao CREA. Nesses casos, o fiscal já lavra o alto de infração no momento da vistoria. O empreendimento ou o contratante ele tem o tempo para fazer essa regularização, contratar o profissional e tomar as medidas cabíveis. né A multa pela falta de placa da obra, por exemplo, é de R$ reais já se for a falta de engenheiro, a empresa é multada em R$ reais. Além de lavrar o alto de infração, o CREA também faz uma comunicação das irregularidades aos órgãos competentes, como o Ministério Público, Prefeitura e Defesa Civil. Na maioria das vezes as pessoas não têm o conhecimento que a profissão de engenharia é regulamentada. Então assim, é, às vezes a pessoa quer fazer uma obra, quer fazer, executar o um empreendimento, mas ele não tem o conhecimento da lei. O CREA também faz a averiguação das denúncias que chegam até o Conselho. Hoje o CREA Minas ele tem o, o app, né? Que é, ele pode ser baixado, e você faz a denúncia de forma anônima, né? É, tira a foto do empreendimento e manda, né? Já cai direto na caixa em meio do fiscal. Então, assim, é, agiliza bastante esse processo de, de fiscalização.